De novo, de novo, de novo. Aê! É senhor Lucas. Estamos votando agora. Mas não. Seu Lucas. Senhor Lucas. Senhor Lucas, <risos> é senhor Lucas. <risos> vamos, não. Seu Lucas. É seu Lucas. É meu não, seu, É Ele é. sua ali. É. <risos> não, eu lembrei lá na sala de aula, velho. Eu fui perguntar se os alunos sabiam o que era burguesia Aí A é que disseram que era uma música <risos> Imagina <cara. risos> Eita, velho disse é disseram que era uma música Caralho, burguesinha, burguesinha, burguesinha Salve, velho Pia, pia, Eu não posso nem dizer que não, não é uma não é Uma música, que é algo, velho A minha melhor música composta, velho É a de Zé Ramalho, velho, na moral Diga aí, aquela criptônia, velho. É, o psicodelismo da porra. E o tem cara, o todas cara, elas ele... sem duplo sentido é. incutido, pô. Ele O cara Ele compara a vinda do Superman à Terra com como se fosse a chegada do Messias no, do Cristianismo na Terra. Porra! Não, a chegada não, a volta do Messias. Tá, foi. É foi. foda demais, véio, a interpretação daquela música. De criptônia desse teu olhar. E sem tirar De... aquela voz daquele é. cara, velho. cara é muito foda. Cara, é véio. foda véio. Se ele falar, cala a boca, o cara não, cala aí, cala aí, cala a boca Imagine, velho Imagina aquele bicho da discussão é? Olha, você para Não, imagine ele chegando no cangote de menina, assim, menina <risos> Falando com aquela voz Não tem moleque no cai, ó. Eu, eu acho que até eu, caio. Essa porra Carreta. Aqui agora, Márcio <risos> não, bota é, ó, Ah, Conseguiu de caralho! Isso aí, pô! <risos> Conseguimos! Não é que quando, Não, quando o Degradio vai fazer uma botar a persiana, bota mesmo, velho! É, tá é, tem que ser a abertura de cavaleiros, velho. Em português, ainda mais. É, não velho, não. é melhor é. Intro, melhor intro que já lançaram, vai a abertura desse cara de cavaleiros, velho. Não. É, melhor, eu eu que que é melhor, Acho que aqui embaixo, só, Tem melhor, é. velho. A Qual me... é melhor do que Cavaleiros, sabe? A de Cavaleiros velho. Ah não, a cabeça é clássica, velho Vem com uma melhor do que ela Uma melhor do que ela? É... Ooooooooh oh, oh, oh. Não, oh, não, É. Oh, oh, gosto dessa não Bicho, a abertura boa é aquela que mesmo quem não gosta do anime conhece, velho uh -huh. Quem não conhece a abertura de Cavaleiros? Tocou, todo mundo conhece, é. pô mesmo, mesmo que não saiba nem o anime, tipo um amigo meu ele comentou que era a abertura de Dragon Ball, pô Porque ele não conhecia o anime, mas já tinha visto aquilo e gostava, pô Ele disse, pô, que massa da daí de Dragon Ball não, pô, ele tava neles, ele é mesmo É, tu acha que Dragon Ball super, tu? Não hum. Mas disse que essa nova temporada tá massa A outra que tava, fazendo. Eu tô achando... Velho, pra mim, Dragon Ball chegou no ápice, velho Não sei. Não, eles, é, eles entendi, começaram velho. a pular, pelar, velho, trans transformação Agora, que show nem é assim, né? Não a graça de show não é isso, velho. Tá transformando os caras. É em tanto. Né? Se superando. show não é isso, pô. Não, a coisa é superação, tá? A coisa é você inventar um poder do que Nece né, assim, disse. Você inventar um poder do nada. Tipo, ah, eu não sabia esse poder descobri pro mim descobrir por mim próprio. Uhum. Tá ligado? Os tipo. cara não treina Não é treina. Que desperta lá. Tipo, é, desperta. Despertar força, sai da jaula. Tipo. E era diferente do, do início de Naruto, né? Que Naruto, os caras os cara explicavam, que tinha uma, uma ciência do Naruto contrário. até hoje, pô, tem uma lógica de tudo é. que tem tipo, Naruto para despertar um poder, tem que treina pra caralho, né? É. Dragon Ball não, só chegou o cara, pá, pronto. Já é, já é Naruto, no, no, o Chipuden, o Shippuden, no início era assim. Até depois, bem. Ele, é, depois ele começou a soltar lá uns poderes sem é. nunca ter treinado nem nada. O... E o Dragon Boss, se for olhar, foi a primeira vez que ele transformou o Super Saiyajin Foi um sofrimento, aquele negócio todo Um negócio que induziu, ele se transformou o Super Saiyajin Gohan, se transformou o Super Saiyajin 2, foi o primeiro né Foi de tudo, ver a morte dos pais, aquele sofrimento, aí de tudo, a situação levou ele ao 2 O que levou ao Deus, ao Deus, Super Saiyajin? Nada Os caras só, pronto, já é Deus, Super Saiyajin Pô, vai tomar banho Os caras estão usando o hacker na cara dura, só quem usa hacker Hacker Yuke mesmo e <risos> Caraca, velho. Outra abertura que também não... Todo mundo reconhece é a de eu É Sua vez, <risos> Sua <risos> vez. Aí, Vou ligar, Fazer negócio no YouTube, velho, E tá ligado quando o cara coloca pra carregar para assistir um anime Sim. Os yeah. cara Os cara tão, botando Pra carregar o vídeo junto com o anime pô. você clica na tela, você inicia um vídeo do cara pô. Aí, quando você clica no nome, você inicia o anime aí tipo enquanto você assiste o anime você assiste o vídeo dele e muda. aí você tá tipo dando visualização pra ele assistindo completo Puxa, massa. os caras estão na revolta da poxa por causa que tem uns carinha pô, que posta um vídeo que em 3 minutos tem 40 mil 100 mil E aí, de primeira, diga aí! caralho! Quantos eu botar pra esse ano? É quase que nem a